Fala, fala, galerinha! E aí, é, pessoal? Eu sou a... o Norberto Carol. esse é mais um elefante literário. Eu... Tá! gente, pelo amor de Deus! Aqueles. Tem alguma coisa diferente aqui no ar. Tem alguma no coisa vídeo. diferente, percebemos também. A gente queria primeiro pedir que vocês não matassem gente, é. porque... Okay. A, gente, a gente já matou os elefantes, Aqueles no cabelo. É o seguinte, Tem... gente, chegou ah, a hora, tá né, mudamos. De uma renovação. Foi, uma renovação. Eu sei que tem muita gente que é né, muito ligada, é apegada, é é a vinheta da gente. A gente também é apagado. Ah, Com certeza. Foi, mas é, é pra isso, eu já tô aqui, mas é pra isso que existem os vídeos antigos. Por né? quê? Porque faz maratona. Vai ter palminhas. Exatamente, estamos com a nova cara agora, mais, mais clean, mais sóbrios. É. Mais enigmáticos. <risos> <risos> Nada a ver. <risos> não, mentira, mas a gente demorou um pouquinho pra chegar nesse consenso, mas chegamos. Que é conta. isso. É, daqui é. pra frente é, é isso. A é gente queria só apresentar vocês. Essa é só isso. Obrigado. Tchau. Porém, Aqui. outro aviso, porque na verdade ah. vai ser é um vídeo de avisos. É, não, com certeza. Hoje é dia 3 de agosto isso. de 2018. E nós estaremos em breve, daqui a pouco, na Bienal do Livro de São Paulo. Isso mesmo, estaremos com certeza hoje, amanhã e domingo, então se quiserem procurar a gente por lá, é só chegar. Lembrando que amanhã tem encontrinho... 4 da tarde. Quatro da tarde. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai dizer o lugar. Show? Show. Vamos se ver, vamos se amar. E é isso mesmo. Inclusive temos claramente novidades, né? Então Mas, quem compra com a lá, gente. Pargadores é eu... <risos> novos! Ei, vai ter a de ruma, a gente vai jogar assim, ó. <risos> Falando bem rapidamente, algumas dicas que a gente sempre dá aqui, né? Vão com roupas leves, leve a garrafa d'água, porque lá tem bebedouros, então a gente pode encher as nossas garrafas de água. Sim, e é sempre mais interessante do que ficar na atrás, É, né? exatamente. E as coisas são meio caras. Então, levem água, levem uns biscoitinhos, um negocinho prático na mochila, uhum. que é show. Vão na mochila ou de carrinho, tem gente que gosta de ir, que é de carrinho de mercado, também é uma ótima, pra não ficar morrendo. É, com que eu achei de comprar muito livre é ótimo. É. Além disso, calçados confortáveis, também. É, por favor, porque a pessoa anda muito! muito muito, muito. Apesar da BNA de Y ser menor, dá nada, porque eu sei eu o dia todinho. É, tá só coisa. acabado no final do dia. Mas é isso. É isso. Tá bom? Esperamos que vocês se acostumem com a nossa nova identidade. A gente fez isso aqui por, né? Por vocês. Por um esse canal é vocês. E é tudo isso aqui para vocês, inclusive esses marcadores que a gente vai entregar mais tarde. <risos> Fica ligado nas nossas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Manda esse vídeo para todos os seus amigos e valeu! Valeu! Mas... Vai permanecer a mesma coisa? Tem que ver isso também. que Tá bom. Porque daqui que a gente vai criar É, daqui coisa. que <risos>